Bom tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre cinco livros que eu abandonei, não consegui terminar. Eu tenho uma regra que eu só abandono um livro depois que eu passo das 100 páginas, porque eu não lembro quem que eu vi falando que pra tu entender realmente a história de um livro tu tem que ler pelo menos as 100 primeiras páginas. E eu tenho feito isso, eu tenho seguido essa regra, mas esses cinco livros eu não consegui, mesmo chegando até a centésima página, não aconteceu, não desenrolou. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Aliás, eu não tenho nenhum desses livros porque eu não continuei a leitura deles, então eu dei ou eu excluí porque eu estava lendo no leve, mas eu vou deixar a capa aqui no vídeo para vocês, para vocês terem um referencial de como ele é, que às vezes a gente lembra da capa e não do título. O primeiro livro é um livro que eu vi fazer bastante sucesso, que se chama Textos Cruéis Demais para Serem lidos Rapidamente. É um, o, o livro já é o um título, né? Porque Deus livre é muito gigante. E eu não consegui terminar de ler. Eu li alguns, alguns textos, é um livro com várias... não são bem crônicas, mas são vários trechos de histórias. E eu não consegui terminar. Eu não sei, chegou um ponto que se tornou um pouco chato, então é tudo muito sofrimento, é tudo muito triste, muito pesado, e aí não, não deu, não é pra mim, não é o tipo de, de livro, tipo de texto que eu gosto, então eu abandonei. O segundo livro é um livro bem novo, que é o Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista, da Fabi Santina, ele é uma história bem juvenil. <risos> não tem outra coisa para explicar a linguagem que ela usa é uma linguagem bem adolescente então não é o tipo de texto que eu tô acostumada a ler não é o tipo de história que me, me, me prende, sabe? então eu acabei abandonando ele não é um livro ruim, ele, a história é legal só que eu já assisto a Fabi, então eu já sabia a história e isso também me desmotivou um pouco porque meio que, ai ah, tá, já sei, sabe? E se tu gosta desse tipo de história, se tu não acompanhou, se tu quer saber como é que foi a história do relacionamento dela com o Lê, é um livro muito legal, mas se tu não gosta muito de linguagem mais adolescente, está acostumada acostumado a ler livros com linguagens mais formais, não vai conseguir ler também. Ele dá uma incomodada assim nesse sentido, mas é um livro muito legal, só não é o um meu tipo de livro. O terceiro livro que eu abandonei é O Semeador de Ideias. Eu sei o quanto essa série de livros é famosa e o quanto as pessoas normalmente amam essa série, mas eu não consegui. Eu tive a impressão de que eu estava lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, e eu não saía da mesma página, eu ficava horas na mesma página. Parecia que eu não avançava na leitura e isso começou a me incomodar. Eu li as 100 primeiras páginas, tirei alguns bons ensinamentos dessa parte, mas não foi uma leitura prazerosa e eu acabei abandonando. O quarto livro é o livro do Daniel Bovolento, o Depois do Fim. É um livro legal, eu gosto dos textos do Daniel, eu lia no blog dele, mas quando foram colocados todos os textos com o mesmo tema juntos no mesmo livro, me incomodou um pouco. Pra quem não sabe, esse livro são contos sobre términos, então são términos de relacionamento contados por pessoas diferentes, vividos por pessoas diferentes. E isso se tornou um pouco maçante, porque chegou no quinto, sexto conto, eu já sabia o que ia acontecer, porque todos eles são com o mesmo tema, e aí eu já não estava mais motivada a ler, e acabou me deixando um pouco chateada, porque é o tipo de livro que eu gosto, eu tenho bastante livro de conto aqui na minha prateleira, e esse não é um deles. O último livro dessa lista, não foi o último que eu abandonei, mas é um dos livros conhecidos que eu não consegui ler. Ele se chama A Sutil Arte de Ligar o foda se Eu vi muita gente lendo, eu sei o quanto ele é adorado por muitas pessoas e odiado por outras, mas eu não consegui terminar de ler. Eu gostei da forma como ele foi escrito, eu gostei da, da mensagem dele, mas não é o tipo de livro que me motiva, que me cativa, que me prende. E aí eu acabei abandonando porque eu queria gastar esse tempo lendo uma coisa que eu realmente gostasse e não lendo por obrigação, só porque tá todo mundo lendo, sabe? Então eu abandonei e abri mão de participar dessa modinha, mas eu li uns pedaços e pelo que eu li, se tu gosta de livros de autoajuda, talvez tu goste desse também, mas não é para mim. E foram esses os livros que eu abandonei se tu quiser saber outros livros que eu também não consegui terminar, comenta aqui embaixo que eu volto a fazer uma parte 2. Se tu gosta de algum desses livros, comenta aqui embaixo qual foi a diferença que ele fez na tua vida, o que que tu gostou, o que que te chamou a atenção. Vai que tu me convença a tentar de novo. E se tu não gosta de algum desses livros, comenta aqui embaixo um que tu goste e que seja mais ou menos o mesmo tema para ver se eu consigo ler alguma coisa nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!